Eu sou o Frei José Scheibel, nascido no município de Estrela. A nossa terrinha ia até o rio Taquari, esse rio Taquari é muito importante, sou de família uh, numerosa. Doze nascidos, um morreu mais cedo e depois os outros viveram até um certo período. Frequentei aula em Arrui do Ouro, a escola particular naquele né, tempo ainda. Professor ainda me lembro, Pedro Aloysio Knecht e colegas meus de escola primária foram para o seminário Taquari e pareciam que estavam ficando importantes e eu pensei por que, que eu não, pelo menos, se meus colegas foram para o seminário, por que eu não posso ir também? Mas sempre tinha um impedimento o dinheiro como pagar a pensão a anuidade até que criei coragem e falei aí um finado Frei Vito Malmo, a quem devo uh, toda a minha gratidão, porque ele Arranjou 12 famílias, 12 casais, para pagar os meus estudos. Aí, só, em 1950, então, entrei no seminário uh, seráfico uh, de Assis, São Francisco de Assis, em Taquari, assim, um colégio seráfico, 1950. Em 1958, entrei no noviciado, Altro Filho, Convento de São Ventura, e... Em 59, então, dois anos de, de filosofia, né? 59 e 60. 62, então fomos para. É, fiz profissão solene e fomos, já estive então em Divinópolis, Divinópolis, é, Minas Gerais, convento de Santo Antônio. É. E depois de 64, ordenado padre, já faz agora, vai fazer este ano, é, este mês agora vai fazer 51 anos que estão ordenados. Então, nesse período todo de padre, em 1965, eu fui para Salinas, norte de Minas, no interior, aprendi até a andar a cavalo, é, e dirigir jipe. Em 1966, então, eu fui emprestado para a de Estrela, aí começa o desmembramento, de, como é que se diz, o movimento o desmembramento da província de Santa Cruz a essa província de Santa Cruz, a ela eu devo ah, a todos os meus estudos de superiores. Então, fico agradecido também. E, quando eu estava lá perto da Bahia, muito bem, como é que eu vou dizer, encaminhado naquela ah, região toda, mas os superiores naquele tempo do Rio Grande do Sul me insistiram bastante para eu voltar, porque os estudos principais, então, eh, eu tinha recebido no Rio Grande do Sul e eu seria importante então voltei 67 68 eu depois de Estrela eu fui para Sério Vila Sério hoje em dia já é município em 68 metade fiz metade de 68 fiz estudos missionários Porto alegre não sabia para quê nem tinha ido em missões ainda né 68 até 71 eu fui então nomeado para Três Passos, mas na região de Santo Ângelo e Frederico Westphal. Frederico Westphal ajudando com o Frei Batista Stevens eh, a, na questão dos. Mec, eh, Frente Agrária Gaúcha, para a formação de sindicatos trabalhadores rurais, pela Frente Agrária Gaúcha. E depois, então fiquei em Coronel pilar emprestado 72 até 75 também marcou um ano Garibaldi, três anos e aí além de trabalhar para frente agrária gaúcho para uh, preparar os, os agricultores para se formarem os sindicatos trabalhadores rurais também para formar e firmar as cooperativas né aí em 1976 até 80 fiquei na paróquia de são Cristóvão Lajado, perto de casa, de novo, né? Aí, depois, em 1980, me fui convidado para entrar nas missões, na equipe das missões populares. Fiquei três anos, aí fui para tal de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde fiquei 15 anos, de 1983 até março de 98. E aí, é, onde lá trabalhei, então como promotor vocacional também dois anos de diretor do seminário são franciscano em rondonópolis e oito anos eh, numa paróquia meio pantaneira assim santo Antônio de leverger né? lá então foi parco eh, oito anos o que não foi também fácil 98 eu voltei ao rio grande do sul para lá eu tinha dado um empréstimo uma ajuda na porque depois que em 66, aliás, 66, antes disso, é, então nós fomos solicitados, os freios franciscanos do Rio Grande do Sul, foram solicitados para dar uma ajuda, ajuda missionária a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aí, então lá, eu fiquei é, 15 anos. E é, 18 anos nas missões, depois de, né, quando voltei, Três anos antes de ir para Mato Grosso e os, e os outros 15 que eu fiquei então na volta. Tudo junto, 17 anos em paróquias, 15 anos no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 18 anos nas missões populares e dois anos estou aqui em eh, Agudo, eh, participando também as comunidades de São Cláudio, que é na Paraíso do Sul e Novo Cabrais e no, em 1900, então, 2014, de 64 a 2014, então, eu sou, como é que se diz, uh, uh, 50 anos de padre. E esse, esse período da, de, lá em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eu também tive chance de três vezes para ir para a Alemanha, né, uma vez para Assis, e uma vez também para a Terra Santa, graças à bondade dos outros.